Bom, gente, agora são 10 para as 8. Tô saindo aqui do hotel de Bratislava. Se você não viu o de Bratislava, clica aqui no card. E tô indo pegar um ônibus pra Viena, o Flixbus, que custa 42 reais. E você pode escolher o ponto que você quer pegar, no aeroporto, no centro. Enfim, tô pegando aqui no centro de Bratislava e vou para o centro de Viena tô doida pra conhecer lá, vamos lá Estradas. Hoje eu estou aqui no portão de um dos palácios mais importantes de Viena na Áustria e eu vou mostrar tudo pra vocês da minha viagem da Áustria, dos passeios que eu vou fazer. Estou começando por aqui porque eu peguei um ônibus de Bratislava até aqui até a estação central, que é bem pertinho daqui. Eu vim andando, deu uns 10 minutinhos ou até menos agora vamos lá. Esse palácio é bem grande tem muito jardim, tem muita coisa eu nem sei por onde começar, então eu vou andando aqui vendo que tá perto e a gente vai junto vamos lá. E já deixa o seu aqui agora no início tá? Pra saber que você tá gostando. Vem Música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 Não é à toa que Viena é a capital da música, foi aqui que Moza viveu importantes momentos da sua vida e para os fãs do artista, há um roteiro completo inspirado nele, como a casa onde morou, os cafés onde tocou, compôs vários sucessos, teve affairs e boas conversas com os amigos. Aproveite um dia ou um turno na cidade para passear por esses lugares. Gente, cheguei na Catedral de São Estevão, que é a principal daqui, e nossa, olha isso, ela é muito linda, cheia de detalhes toda colorida, linda demais, <risos> tô impressionada. Agora eu vou entrar, vou tentar subir, ver alguma coisa lá de cima também. Eu imagino se lá dentro é tão bonito quanto aqui fora, né? Mas, nossa, vale a pena, não deixem de vir nesse ponto. Se vocês tiverem pouco tempo como eu, venham, escolham ele. E o castelo que eu fui antes, né, o palácio, porque realmente também vale muito a pena. Pelo amor de Deus. Acabei de descer aqui. Subir e descer. A Torre Sul do, da igreja. A vista vocês viram, né? Maravilhosa, incrível, perfeita. Acho que não vai ter outra vista melhor aqui em Viena. Mas, mano. Ah! Não recomendo pra qualquer pessoa, não, viu? Olha, eu não sou claustrofóbica. E eu quase desisti por claustrofobia. Porque, assim. São mais de 300 degraus para você subir não tem muita ventilação lá dentro, tudo fechado é um espaço pequenininho, quando tem gente descendo e subindo, a gente tem que se apertar então assim cara, é complicado, viu? e quando você chega lá em cima, não dá pra tirar foto você com a paisagem porque é cheio de grade e tal eu amei os vídeos não, não me arrependo de ter ido mas assim, queria que alguém tivesse me informado antes, né? que era essa situação, porque eu já ia preparada. E aí, como foi tão difícil a subida, eu cronometrei a descida. Só para descer, que a gente não para, não tem que descansar, eu demorei seis minutos. Contei 300, mais de 330 degraus. Então já viu, né? Vai com seu garrafinha de água, vai preparado, vai parando e vai se distraindo. Na volta eu vim né, contando os degraus para me distrair, porque senão, filha, claustrofobia não certa. E olha, é, pra visitar, vocês viram né, que tem diversos preços. É, eu paguei só a estação da Torre Sul, que é aquela ali Porque ela é a mais alta <risos> Claro, tinha que escolher a mais alta, né? Ela é a mais alta e ela tem aquela vista linda, maravilhosa Eu acho que se você pegar a, torre, a outra torre, não vai ter uma vista tão boa Então eu paguei só ela, acho que é a mais barata, inclusive, não sei porquê Provavelmente por causa da claustrofobia Mas tem visita até de 16 euros, a que eu paguei foi 5,50 e eu recomendo muito se você for nessa, se você for pagar alguma visita que seja essa, porque realmente a vista é, é incrível. Mas é isso, só se você estiver fisicamente preparado, mentalmente preparado. Então é isso, agora eu vou olhar um souvenirs, vou comer porque já está na hora do almoço. Gente, esse vídeo está ficando gigante. Eu não sei se eu vou cortar ele em dois, dois vidas de, Vene de, de Veneza, dois vidas de Viena ou não, vamos ver. Nosso passeio de Viena chega ao fim por hoje, tá? Ainda vai ter mais a parte 2, porque realmente é muita coisa, não dá pra botar em vídeo só. Então espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar aqui. Deixa qualquer comentário se não tiver pra comentar, bota um emoji, qualquer que você prefere. Manda esse vídeo pras amigas, pra todo mundo que gosta de viajar, que quer conhecer Viena, ou que nunca pensou em vir pra cá pra ver que se vendo meu vídeo a pessoa tem vontade também. E curte bastante, uh, compartilha lá no Instagram pra me ajudar, tá bom? E se compartilhar, me marca, porque aí eu reposto. É isso e aguardem a parte 2. Beijão!